Seja muito bem-vindo mais uma vez aos Dias da Casa Sustentável. O meu nome é Madalena Costa e estou aqui consigo para mais um workshop da casa. Este, escolhas de produtos de poupança ambiental. Para me ajudar, tenho comigo a Joana Guerra Tadeu. Olá Joana, bem-vinda. <risos> A Joana é ecofeminista e ativista de um, impacto social e climático, cria conteúdos também nas áreas de ecologia e impacto social e ainda trabalha como mentor e consultora de estratégia e comunicação em projetos com vista ao impacto social e ambiental positivos. Olá Joana mais uma vez, Olá, obrigada, obrigada por, por ter... me receberem, <risos> por teres aceito o nosso convite. A primeira pergunta que eu tenho para ti é, ambientalista imperfeita porquê? Porque eu acho que o ativismo, o ambientalismo, a sustentabilidade causam muita pressão uh, a quem os descobre e a quem quer viver de uma maneira mais responsável. Uh, e há muito este foco, uh, mesmo esta iniciativa, não é este foco, na responsabilidade do consumidor, no que é que o consumidor pode fazer. E eu acho que é uma responsabilidade que não está no consumidor, está, uh, está no governo, não é? está na política, está também nos produtores, está em marcas como a vossa, como o Rois Merlin. Uh, que realmente têm meios para fazer uma mudança muito mais impactante. Uh, e então o um ambientalista imperfeito acho que ajuda o consumidor a perceber que eu devo fazer a minha parte, mas não tenho que ser perfeito na minha parte, Sim. não é? Porque senão, a certa altura, nós queremos fazer tanto que não fazemos nada, porque é, é sobrevante, é... Então, mas eu não Sim. posso fazer lixo, então mas eu não posso comprar nada com plástico, então mas eu não posso comer fast food nunca, é <risos> pânico total, então é melhor não ver, tapo os olhos, ponho umas palas, não olho mais para estes dados estatísticos, não me preocupo mais, fins que o problema não existe e pronto, não, nós devemos fazer a nossa parte, mas não devemos comprometer o nosso bem-estar, é, é este equilíbrio, daí o ambientalista é perfeito. Sim, e agora, sobretudo neste evento em que o nosso foco é a grande sustentabilidade e passar também isso lá para casa, neste dia do ambiente, um ambiente que precisa cada vez mais do nosso contributo para se tornar um lugar melhor. Exatamente. Nós, quando cuidamos do planeta, não estamos a cuidar de algo que está para além de nós. Nós estamos a cuidar de nós, da humanidade. não é? O planeta só se sozinho, malta. Claro. O planeta, Madalena, ele quando estiver farto de nós, mete-nos na rua. Aliás, Sim. já temos sinais disto, não é? Há, há muitas teorias que dizem que esta pandemia tem muito a ver com a maneira como nós lidamos com os recursos, como nós lidamos Sim. com a vida selvagem. Uh, ainda vamos ter que estudar muito mais não estas coisas, claro. não se chega a conclusões em tão pouco tempo. Mas há quem, quem, quem esteja a defender isso. E temos outros sintomas, não é? Nós estamos a ficar, nós temos empresas, a vossa provavelmente já teve fornecedores com quem teve que lidar, em que a certa altura já nem sequer temos recursos para produzir as coisas, como produzíamos até aqui. Exatamente, Portanto, nós sim. estamos a cuidar de nós, isto é uma coisa egoísta, isto não é uma coisa de vamos salvar as arvorezinhas. Não, nós vamos salvar as arvorezinhas, porque sem arvorezinhas não há mobília, não há ar, oxigênio, não é? Sim. Não há uma série de biodiversidade da qual nós dependemos, não há uma série de serviços dos quais nós dependemos, para de facto temos uma vida boa mas é, é este este esta este pensamento do eu cuido do planeta para cuidar de mim Exatamente. E, e eu acho que isto ajuda muito as pessoas que ainda não estão despertas ou até algumas pessoas que sejam que estejam a cair para o lado do negacionista não é do ah, isto é tudo isto é isto é alarmes isto isto não é para levar a sério não isto é para levar muito a sério e tem a ver com o teu bem-estar individual tem a ver com a tua família com os teus filhos tem a ver com aquilo que te está a acontecer a ti Ainda agora tivemos, tivemos a passar o dia da criança e uma Sim. das estatísticas que eu partilhei, que até fiquei assim desconfortável, foi que 94% das crianças do mundo vivem em ambientes demasiado poluídos para aquilo que é considerado saudável. 94%! Isto é o mundo todo, malta! Não é tipo meia dúzia de pessoas que vivem num país super poluído. Estamos a falar mesmo de... isto é mesmo grave e é sobre o nosso bem-estar, não é só sobre... Uh, um animal que está em vias de extinção, que parece uma coisa longínqua, ou um rio poluído, ou um rio morto que está do outro lado do planeta. Não, é mesmo sobre nós. E é por isso que eu acho que é importante nós trazermos sempre este foco para o bem-estar. E é por isso que, apesar de eu neste momento me dedicar muito mais a um ativismo político e de fazer as pessoas questionarem o sistema e de denunciar greenwashing e essas coisas assim muito mais uh, sistemáticas e grandes e, e até polémicas, eu volto sempre aqui, volto sempre à casa, o que tu podes fazer, o que é confortável para ti, o que é o teu bem-estar e o que te faz ajudar nesta luta, ajudando-te a ti também. Porque senão não, não, não conseguimos trazer mais pessoas para este diálogo e eu acho que isso é fundamental. Sim, aliás, as pequenas mudanças podem começar na nossa casa e já que dizes isso, se calhar começamos, pelo mais lógico, é a entrada, que nós temos aqui é um entrada. tapete. Nós temos aqui Sim, um tapete de é entrada isso. e isto pode parecer completamente absurdo, mas é algo que nos pode ajudar de facto a poupar muito... Sim. Ao nível ambiental, uh, ao nível da eficiência energética uh, e ao nível dos detergentes e ao nível do nosso tempo. É que nós não temos um recurso só, não é? O nosso, os nossos recursos, nós quando... Quando nós investimos em arrumar a nossa casa, em limpar a nossa casa, em cuidar da nossa casa, nós estamos a investir tempo, estamos a investir Sim. dinheiro, estamos a investir espaço, porque se nós enchermos muito a casa, isso é uma questão que nós vamos ter que gerir. Claro. Uh, e investimos também a nossa saúde, não é? Uhum. Uh, portanto, também trazer químicos para casa uh, é toda uma questão... Que vai, pode ter o seu, o seu lado, o, lá está, é um investimento, tem o seu lado benéfico, não é? Trazes uhum. um químico, se calhar consegues fazer uma limpeza que de facto uhum. desinfeta e claro. que é muito mais eficaz, mas também pode estar a poluir aquele ambiente onde tu vives. Sim. Então, qual é o meio termo, não é? O que é que é bom para ti, não é? Onde é que está a balança? Exatamente. Exatamente. sim Porque é o tapete da rua? O tapete da rua faz com que entre muito menos lixo em casa, o tapete à entrada. Isto sim. pode parecer assim, uma coisa muito pequena. Sim, se mas isto quer dizer. isso assim tão especificamente. Mas é mesmo importante, porque se tu conseguires chegar a casa, ter um sítio confortável, primeiro para limpar os sapatos, depois para retirar os sapatos e, e fazeres a tua vida em casa sem os sapatos. Isto antes do Covid, não tem nada a ver com o Covid. Exatamente, sim. <risos> não é antes só agora. é o tempo inteiro. Uh, vais aspirar menos, vais gastar menos eletricidade porque vais usar menos aspiradores. Vais trazer menos... Uh, lixo, seja ele com Covid ou sem Covid, para casa. Portanto, logo aí vais diminuir a quantidade de vezes que precisas utilizar os pequenos eletrodomésticos de limpeza, poupando energia, vais poupar tempo, vais ganhar saúde e vais também ter que usar menos detergentes, mesmo que os detergentes que sejam naturais, que nós temos aqui vários, que se calhar podemos partir para essa parte, mantendo Sim. aqui um, o pensamento nas limpezas e em como é que nós podemos ajudar o ambiente nesta parte. Uhum. Então, o que nós fizemos aqui, eu trouxe alguns acessórios, Uh, só para, para também dar aqui umas dicas extra, que é, nós não precisamos de utilizar... Isto são as escovas uh, com que, uh, neste momento, eu, eu limpo a minha casa. Portanto, são escovas de fibras uh, vegetais, uhum. fibra de coco, bambu, Sim. etc. Portanto, nós não precisamos de utilizar plástico, que é aquilo que a maior parte das pessoas está habituada a utilizar. Não é Sim. mesmo as nossas vassouras são de plástico, mas Exatamente. há vassouras de fibras uh, vegetais, ou uh, tu, tu, todos esses materiais. Isto é o suficiente para lavar a loiça? Para, para lavar as bancadas, etc. etc. E depois nós escolhemos aqui os produtos que vocês têm à venda aqui no, na Rua Merlin uhum. e que são produtos naturais. Temos aqui o vinagre. O vinagre misturado diluído em água. Aliás, eu até acho que este está é bem diluído. Podemos confirmar? Deixa eu ver... Deixa eu ver se para todo vai. o tipo de superfícies não porosas e não delicadas, o, o vinagre branco vocês uhum. podem usar para lavar janelas. Para lavar a sanita, para lavar qualquer zona da, da casa de banho, para misturar na água e lavar o chão, Sim. se o chão não for de madeira, não é? Claro. Sim. Uh, só não deve ser utilizado no mármore, porque mancha o mármore, ok? Portanto, se tiverem bancadas de mármore, Aí má ideia, vão, Sim. vão estragar o material. Mas uh, podem perfeitamente utilizar. É desinfetante, uh, a menos que passe muito tempo desde que vocês abriram e que ele evapore. Portanto, isto tem, o vinagre tem álcool, não é? Portanto, claro. Se, se Sim. o álcool evaporar, obviamente, deixa de ser desinfetante. Mas até esse momento é ótimo. Podem diluir em água, uh, para lavar os vidros, por exemplo. Uh, bem, dá para utilizar mesmo de muitas maneiras. E dá para utilizar em conjunto com o bicarbonato de sódio, que também temos aí, uhum, não sei qual deles é. é, é o da frente. É o, da frente. É o bicarbonato de sódio é altamente desengordurante. Portanto, imaginem que têm assim um derrame de óleo no vosso, no vosso fogão. É altamente Sim. desengordurante. Por exemplo, eu tenho uma, um lavatório de, de loiça, sim. que ficam um machados com muita facilidade, não é? aqueles lavatórios brancos. Sim. Bicarbonato de sódio, assim, tipo uh, pol polvilhar, yeah. vinagre. Sim. sim. E tu fazes reação química, que é super sim. satisfatório também, confesso. <risos> também faz bem ao plaga, Pá, E depois passas com uma escovinha dessas e aquilo fica mesmo branco. É incrível. O bicarbonato de sódio também pode ser usado para retirar nódulas da roupa. Uh, mesmo colocar diretamente na nódoa e, e deixar, pode ser também uso muito para, eu tenho uma filha que sim. até há um ano atrás uh, fazia xixi em fraldas e quando foi parte do desfraldo começou a fazer alguns xixis na cama, porque é claro. mesmo assim, é um processo e eu usei o bicarbonato de sódio para limpar os colchões, portanto, quando acontecia, por exemplo, eu lavava o resguardo uh, eu sempre usei resguardos reutilizáveis, portanto sim. não havia cá aquela coisa tipo fralda <risos> para poupar aqui nos, sim, nos sim, recursos claro. e não fazer tanto lixo que são uma coisa interessante também, voltando àquela ideia de que nós fazemos isto por nós e pelos nossos filhos. As fraldas que a minha filha não usou, mas se a minha filha tivesse usado fraldas de plástico, as fraldas que ela usou vão estar na terra quando ela tiver bisnetos. Isto é assim uma maneira de pensar nas coisas que eu acho que dá assim um clique de repente. Exatamente. Que os bisnetos da minha filha ainda vão estar a lidar com as fraldas que ela usou, Sim. porque aquilo não se decompõe. Exatamente. Moram mesmo, mesmo muito tempo. Portanto, ela utilizou fraldas reutilizadas, mas isto é outro tema. Voltando aos colchões, Voltando, sim. nós podemos uh, polvilhar numa mancha de xixi de bebê, um cão que faz um xixi no sofá, também acontece, não é verdade? Toda Pronto, a este acidente, Polvilhamos bicarbonato de sódio e deixamos atuar duas horas, ele vai absorver, vai ficar úmido, e essa absorção basicamente o que faz é limpar claro. e vai retirar o odor. Depois aspiram sim. e fica uh, impecável. Aqui podem lavar com sabão de Marcelha, por exemplo, que também temos aqui. Sim, é este sabão, aqui. vocês conseguem fazer tudo, podem lavar roupa, podem. Por exemplo, uma coisa que nos ajuda a poupar muita, muita água, eu fui vestir estas calças, eu já as tinha vestido, tinha uma nódoa aqui, sim. eu não pus as calças para lavar, elas tiveram a arjar, não tinham cheiro, uhum. ok? Não tinham um cheiro usado, claro. se tiveram um cheiro usado, lava-se e acabou-se conversa, não é? Claro que sim. Mas tinha uma nódoa aqui, então o que é que eu fiz? agarrei num um pouco de sabão de Marselha, esfreguei só a nódoa, é um spot cleaning, não é? eu seca sim. em 5 minutos e vim com as calças e não há nódoa, é, à vista, pronto. Sim. Portanto. Nós fazemos este tipo de tratamento à roupa, é uma maneira de nós pouparmos muita luz, porque não usamos a máquina tantas vezes, Exatamente. muita água e muito detergente. Portanto, estamos a poupar não só o ambiente, mas também na carteira, que também é fundamental, sobretudo estamos a viver agora numa claro crise sim. económica pós-pandémica. Então, eu sei que estamos todos muito sensibilizados para isto. Também estamos todos muito sensibilizados para outra coisa que eu acho interessante, que é a autossuficiência e a intersuficiência. Porque, de repente, nós quisermos ter controle sobre a nossa vida, não é? Então, mas e se isto for um apocalipse e eu deixar de ter comida e acesso à luz e não puder ir comprar pasta de dentes e de repente começámos todos a aprender a fazer os nossos cosméticos, a ter uma hortinha na casa sim, só para os mínimos? Sim. A, a descobrir como é que. Será que eu posso pôr painéis solares cá em casa? Será que. E começámos a descobrir. Que foi uma coisa que veio por necessidade, mas que eu espero que fique. Não necessariamente a autossuficiência, porque eu acho que a autossuficiência pode ser individualista e pode nos separar da comunidade. Exatamente, mas é um efeito intersuficiência, ao contrário. sim, que é. Uh, eu tenho uma horta comunitária no meu bairro com os meus vizinhos e se eu não puder ir, eu sei que há um vizinho que vai e, e ver esta partilha não é? e houve muito, não é? nós fizemos de repente vindo as pessoas a fazerem papéis para pôr-nos elevadores e dizer se precisar de ir à farmácia eu vou uh, se precisar que eu vá ao supermercado por si eu vou de repente um despertar para espera, e os meus vizinhos Sim. será que precisam de alguma coisa? será que eu posso ajudar? e isso é muito importante para o ativismo ambiental e climático porque nós não podemos viver só olhar para o nosso umbigo e tratar das nossas necessidades. Se nós tivermos esta capacidade de tratar da nossa comunidade, não precisamos de estar. Eu acho que às vezes há muita esta vontade de, eu quero fazer alguma coisa espetacular, então vou viajar para o outro lado do mundo e ajudar é, aquela comunidade que vive lá nos infinitos, num no sítio remoto, e vou ajudá-los a ter água potável. Há muito trabalho para fazer aqui, aqui. e à Sim. volta da nossa casa, e à volta da nossa comunidade. E às vezes é água potável. Sim, nós olá. estamos em Setúbal, aqui, aqui ao lado, há uma comunidade que não tem saneamento básico, que não tem eletricidade, que não tem uh, água potável, acessível, só tem água salobra, uhum. portanto, quer dizer, e aqui? Sim, sim aqui, ao lado, aqui ao lado, não é, quer dizer, não, não é preciso irmos para o outro lado do mundo e às sim. vezes é só nós, palmo, então é os meus vizinhos, exatamente, e já sim. é um passo gigante. Voltando às limpezas, desculpa, entusiasmo em bois de é, esquemas. Já, já percebeste, não é? De falar para mim destas coisas, não há problema. Sim. Podemos fazer 45 minutos vezes 3. <risos> Um, o percarbonato é mais forte na reação química do que o bicarbonato. Mas vocês até podem comprar só o bicarbonato uhum. e se tiverem uma necessidade de utilizar percarbonato, basta pôr o bicarbonato no forno e ele vai transformar-se em percarbonato. Portanto, okay. isto são receitas que encontram online com facilidade. Sim. Um, podem utilizar o sol. O sol é, um, o, um sol ótimo, é o melhor. É espetacular, dá para desinfetar coisas, dá para branquear coisas, dá para tirar nodas. Por exemplo, eu usei as fraldas reutilizáveis e as pessoas perguntavam-me, então, mas e não ficam manchadas? Sabão de marcelha, ou sabão azul e branco, ou sabão macaco, mete ao sol, deixa curar, passa por água, saiu a mancha. Passou. Não há tema. Um, isto quem nos ensinou foi os nossos avós, é os nossos bisavós. Exatamente, era é isso que a pensar, movos, não são <risos> A novidade é que agora vocês até já têm estas coisas disponíveis. Uma, não é o facto isto estar à venda na Val Merlin, que está por todo o país, quer dizer que estes produtos voltaram a estar francamente acessíveis às pessoas. São também produtos muito mais baratos do que os detergentes convencionais e que nos permitem, com pequenas receitas muito simples, juntar limão, juntar um óleo essencial, misturar com o vinagre, misturar com a água, fazer muito mais produtos para utilizações específicas que nós só vamos usar uma vez. Exatamente, Porque às vezes é assim, sim. ah, o meu frigorífico está com cheiro, não sei o quê, vai comprar um detergente específico só para frigoríficos que custa 4 euros, que vai usar, vai carregar no, no, no pulverizador três vezes e nunca mais vai mexer naquilo durante um ano. Sim, exatamente. É, é, é absurdo, <risos> gastamos dinheiro, gastamos recursos, gastamos a embalagem, gastamos o transporte, exatamente. e podemos, por simplesmente, colocar o bicarbonato de sódio, que vai absorver o odor, lavar com vinagre. E, e passou. E passou. E passou. Sim. E é nós termos estas... Mas para saber isto é preciso, olha, fazer atividades como estas e dar esta informação às pessoas porque são conhecimentos que se perderam, que é outra coisa fundamental, é nós recuperarmos o conhecimento, a tra... não necessariamente a tradição, porque há muitas tradições que são para acabar. Isto também já é outro tema. Claro. Mas, <risos> Mas o conhecimento, há muito conhecimento que se perde por este Sim. estilo de vida que nós temos agora muito mais individualista e muito mais fechado em nós próprios e que realmente nos ajuda a ter uma ligação à natureza muito mais hum, cuidada e... E, e estreita. O sabão Sim. de Marcelha também dá para ralar e transformar em sabão líquido, se as pessoas preferirem utilizar Colar. sabão líquido. Sim. Sim. Dá para ralar para o, para o balde da esfregona e lavar o chão? Ou seja, só com um artigo dá para fazer Sim, nós e esse, uma coisa. Nós com estes três só, Sim. peço desculpa, nós só com estes três podemos basicamente limpar a casa toda sem dificuldades nenhumas. Sim, e é engraçado dizer isso, porque imagina, normalmente nós temos um produto para a cozinha, um produto para a casa de banho, depois le, tens outro para Desafio. não sei onde, lê os ingredientes, É. é tudo a mesma coisa. É <risos> É tudo igual? É um bocadinho como os cosméticos. Menos, porque os cosméticos agora... Primeiro porque se investe muito mais na investigação dos cosméticos, até porque têm muitas componentes farmacológicas, do que, na, do que nos detergentes. Uh, mas se vocês olharem, às vezes há... Sobretudo os cosméticos nota-se muito entre aquilo que é um produto para uh, masculino e um produto feminino. Ah, vocês sim. vão ver, e o que muda é a embalagem e o preço. Sendo que as mulheres pagam mais. Chama-se isso o um imposto de cor-de-rosa. Não sei se se conhecias este, esta sim. coisa do Martin. Que é, faz-se uma, uma lâmina, eu já tenho aqui uma lâmina reutilizável, posso-te mandar aqui uma chegazinha. Pode. Esta lâmina um, é antiga, portanto é como os nossos, os nossos pais ainda usaram e os nossos avós ainda mais, também há daquelas uh, verticais, não é aquelas que abrem assim? Sim. <risos> tipo de boleta. <risos> Mas estas, um, a lâmina insere-se aqui nestes furinhos. Sim. E se tu, se tu conseguires mantê-la seca, há quem, tem, que, quem se dê o trabalho, e eu estou a dizer isto lá está aqui a parte da imperfeição, porque quando começas a acrescentar muitos passos, a pessoa começa, já está a dar muito trabalho. Vocês podem <risos> sim, fazer exatamente. a barba ou depilar as pernas ou o que é que vocês façam com a lâmina e deixar a secar assim, tudo bem. Mas, se vocês tiverem a pachorra de retirar a lâmina, secar com a toalha e deixar num sítio seco, ela pode durar quase 20 anos. Estamos a comparar sim, sim. com uma gilete descartável, que sim. vai durar, se o homem se barbear todos os dias, vai durar uma semana. Exatamente, é? depende sim a das pessoas. Sim, exatamente. Portanto, também faz diferença. Mas isto já não se a dizer. Ah, se vocês comprarem exatamente a mesma lâmina descartável para homem e da mesma marca, mas para a mulher, a da mulher custa sempre muito mais. Certo. É o um imposto Sim. de cor-de-rosa. A mesma coisa com os desodorizantes, os hidratantes, essas coisas Sim. todas. Olha, Joana, antes de deixar avançar, já temos uma questão. Boa. Uma questão aqui da Maria Helena António. Diz, será que posso utilizar o vinagre diluído em água para lavar tijoleira rústica vermelha? Não fica com menos cor? Não, eu, diluído em água não, puro, pode, mas pode, o que pode fazer é, por exemplo, lavarmos menos o chão uh, e, usarmos, e assim usarmos menos água e menos detergente, é, estás a cozinhar, cai de qualquer coisa, agarras no, no, no vinagre com o pulverizador, pulverizas só aquela nova e limpas com um pano, não limpas o chão todo ao fim do dia, todos os dias. Ok Depois é assim, obviamente, passam dois, três, quatro, cinco, uma semana e começas a ver o chão, já tem marcas dos pés, já tem não sei o quê, ok aí diluis o vinagre em água e aí, assim, um bocadinho de vinagre. Se quiserem um bocadinho de cheiro, podem colocar, por exemplo, um bocadinho do sabão ralado sim. ou um óleo essencial, se for uma coisa que utilizam. Eu não sou muito fã de óleos essenciais, porque não é uma coisa muito sustentável. Exatamente. E para fazeres sim. óleo essencial, tens que precisas de uma matéria-prima, de uma quantidade de enorme, para fazer um bocadinho de óleo assim. Exatamente. Portanto, eu até prefiro usar o sabão. o sabão. Sim. E cheira muito bem o sabão de Marselha. E é um cheiro que até normalmente traz memórias às pessoas, porque lá está, é um cheiro tradicional. <risos> sim. E tem ali um triggerzinho sensorial. Mas é isso, o truque é limpar logo a nódula e aí podes usar o vinagre mesmo como é vendido sim, mesmo com cura, o pulverizador assim. porque é muito sim. rápido, vais logo passar com a água e não vai, não, não vai ser grave. Até porque tens uma nódula que está ali, que vai absorver a maior parte do vinagre. Exatamente sim. para lavar, sim, diluir em água e no mármore das bancadas é que não convém mesmo ah, usar. Tal como não convém cortares um limão em cima do mármore, vai manchar manchado, o marmo. Sim. Portanto, isto são coisas que nós já cometemos erros e já aprendemos como é que se é que acontece. Faz uma vez, não se faz mais. <risos> Uhum, vamos avançar das limpezas, vamos acho tentar. que se calhar já falamos o suficiente, mas se tiverem mais perguntas, estão sim, à vontade, enviem sim. que nós, nós respondemos. Façam as vossas perguntas sim, que nós vamos responder. Uhum, como estamos numa de limpezas cozinha e tal, se calhar falamos aqui deste produto. Isto é um produto que eu recomendo a todas as pessoas que não gostam do sabor da água que têm disponível na torneira, sim. ou que... Uhum, tem água salobra, por exemplo, semi-salobra, ok, não é, se é a água do mar que vos chega a casa não vale a pena, mas se for aquela água, acontece muito no Algarve, que tem um bocadinho de sal a mais, que a pessoa sente o sabor, nem sequer se deve beber assim, Exatamente. mas isto elimina uh, esse problema. No entanto, com a água com sal, o filtro vai durar menos do que aquilo que diz nas embalagens, as embalagens dizem 4 semanas, okay. se for uma água que tem só um sabor que não vos agrada, isto fica a saber a água engarrafada, muito honestamente. Sim. Uh, e digo isto por experiência própria. O meu pai vive no distrito de Santarém. A água tem um sabor uh, muito característico e a água fica a saber uh, perfeitamente bem. Podem pôr no frigorífico, podem lavar na máquina da louça Portanto, não há aqui acrescentes de dificuldade deixam de carregar garrafões de 5 litros, Exatamente. que é uma trabalheira, Sim. deixam de gastar aquele plástico, deixam Sim. de ter a, a pegada de carbono do transporte da água que vem, sei lá, da Serra da Estrela, da Serra de Monchique, seja de onde for, Exatamente. e passam a fazer isso em casa. Há outros sistemas, este é o sistema que vocês vendem aqui, que é muito conhecido, que é a Brita, não é? Sim. E que tem estes filtros que se colocam aqui dentro, da, dentro desta parte branca e que duram 4 semanas. O filtro do meu, do meu pai, portanto, estamos a falar de um sítio que não tem sal na água, Dura muito mais quatro semanas, okay. ok? Como é que tu sabes que o filtro não está a funcionar? Das duas, uma, ou está todo cagado, desculpem a expressão, mas é mesmo assim, ou Sim. o sabor da água muda. Claro. E a partir Sim, daí, e aí... lixo, e agora há a recolha, há a recolha disto para ser reciclado. Portanto, não é preciso pôrmos no lixo normal, isto pode ser reciclado. Sim. E isto é uma informação que vocês encontram no site da marca também. Portanto, não há razão para pôr isto no lixo normal e achar que estamos a a fazer um resíduo que não vai ser valorizado. Ele pode sim. ser valorizado e deve ser valorizado. Isto faz com que nós gastemos muito menos plástico, emissões de carbono do transporte da água, e é muito mais fácil em casa, uh, e cabe nas portas do frigorífico, que é uma das coisas do design deste produto. Exatamente, não é? Nós sim. conseguimos colocar isto porque Estava a ver a forma e estava realmente a, a ser... Conhecida esta forma para caber nas portas de frigorífico. Para caber nas portas de frigorífico, exatamente, sim. para não ocupar espaço. Sim. Olha, deixa vamos voltar um bocadinho às limpezas, com porque certeza. há outra pergunta aqui da Sara Moraes Pinto. Pergunta, aproveito para perguntar como devo limpar o balcão de Pedra de liós? Não sei o que é Pedra de liós. apanhou me na, na curva, não faço ideia o que é. Ok. Pronto, Mas é sim. assim, água e sabão pode ser em todo o lado, portanto, por exemplo, sim, com exatamente. o sabão de Marcelha, Uh, ralado para dentro de um, de um tupperware com água, não tem que ser um tupperware, pode ser? A minha mãe diria um penico, desculpem mais uma vez, eu não tenho filtros malta e não disse nenhum palavrão, já é bom, mas para dentro de um penico com água, ralar um bocadinho de sabão ou passar o sabão, isto é uma das vantagens de usar estas escovas, é que tu podes ter isto dentro de um prato Sim. ou de uma saboneteira, agarras a escova, molhas com água e fazes isto. Exatamente. E lava a loiça. Literalmente, <risos> lavar a loiça com aquele sabão. Não é preciso comprar mais um detergente específico para lavar a loiça. Lava-se com o sabão. É o que eu faço em casa. Funciona perfeitamente. Faz imensa espuma. Cheira bem. Desinfeta. faz E esse é tipo posto. de pedra é um tipo de pedra de magno? É um Pronto, então não o vinagre, usa o vinagre. Usa o sabão. Esfrega com a escova, faz em sabor, e depois pode usar um paninho para tirar o sabão Sim. e está feito. Pronto. É muito simples. Eu diria que o sabão, o sabão de Marcelo é um sabão muito multiuso, mas nós temos outros. Nós temos aqui este, porque é o que se vende aqui na Le não é? Mas uhum. nós temos o sabão tradicional, o macaco, ou o sabão azul e branco, ou o sabão rosa, que são todos sabões que nós já há muitos de anos que, que se produzem em Sim. Portugal e que se vendem em Portugal. Todos eles conseguem fazer isto. Sim. Uh, convém, posso, se calhar passamos para a casa de banho, Sim. assim com esta vamos. dica, utilizar <risos> uma saboneteira que permita escorrer a água. Se vocês virem aqui... Esta saboneteira, que é de fibra vegetal, foi por isso que nós escolhemos esta, portanto, não Exatamente, é de plástico. sim. Uh, tem um buraquinho e consegue recolher a água. Isto faz com que o sabão que vocês utilizarem, o sabonete, neste caso é um shampoo sólido, portanto, estamos a falar de lavar o cabelo com uma coisa que parece um sabonete. Sim. sim. E é como eu lavo. Uh, eu tentar, tipo, está bonito, não está? Uh, é uma maneira também de, porque, porque um sabão sólido é um sabonete? Em vez do detergente da louça, do shampoo, do amaciador, etc. Porque o facto de ser sólido quer dizer que tem muito menos água na composição, portanto, utilizamos muito menos água uh, na sua produção, Exatamente. o que ambientalmente Sim. é fundamental. A água é um dos maiores problemas e Portugal é um dos países mais afetados por este problema, que é mesmo a escassez de água, ponto final. Porque a água que é utilizada na produção destes produtos é a água que nós poderíamos beber, ok? Não é a água que nós não iríamos consumir, portanto, é a água que podia ser usada em agricultura, é a água que podia ser utilizada em nossa casa, é a água Sim. que nós poderíamos beber, portanto. É a mesma água para tudo. Às vezes acho que as pessoas acham que são águas diferentes. Sim, Eu não? própria achava. A gente Sim. acha que é tipo, não, mas aquilo que usa na agricultura não podia beber. Não, nós usamos não é? a mesma água para tudo. Há uma porcentagem muito curta de água no planeta que nós usamos para tudo. Para primeiro, produzir tudo. produtos, para beber, para lavar, para regar as plantas, para alimentar os animais, etc. etc. Portanto, é assim mesmo Sim. um problema. Uh, isto permite que, por exemplo, a vida deste, deste shampoo sólido. Primeiro um shampoo sólido. Isto é uma amostra, por ser é mais pequenino, costumam claro. ser maiores. Sim mas um shampoo sólido à venda no mercado, em vez de durar uh, um mês, que é mais ou menos o que um frasco o shampoo usa, uh, dura para quem lava o cabelo mais ou menos de dia, não? Sim. Dura tipo seis meses, nove meses. <risos> portanto, meses. mesmo que seja um bocadinho mais caro, vai durar mesmo em tempo. Sim. Se ele conseguir secar, portanto, se ele conseguir ficar completamente seco, dura muito mais do que se não não conseguir secar. Portanto, se vamos isto numa saboneteira que não tem buracos, Sim. esquece, vai derreter como claro. qualquer sabonete. Isto serve. Para o, shampoo, para, o, para o sabonete que usamos na cozinha. Okay. Uh, continuando sim. aqui, na casa de banho, nesta área, sim. Só aqui uma coisa mais simples que é, eu trouxe as escovas de bambu, mas não é obrigatório usarmos escovas de bambu, há pessoas que acham que é muito desconfortável uh, a sensação Olha, da madeira na boca. Eu tenho uma, e adoro. Esta está é, tá claramente usada, malta, se tiverem a escova com este aspecto, tem fora, ok? Uh, não é suposto. Não é suposto, mas esta é nova, é da minha filha. Uh, Pronto, também dá para as crianças e serve sim. perfeitamente e os dentistas dizem que sim, senhora, que é seguro, não há aqui tema, mas também podem comprar. Se tiverem uma casa muito úmida, o que vos vai acontecer é que o cabo começa a apodrecer. Porquê? Porque aqui no fundo ficamos com água claro. depois de lavarmos. Sim. Um truque pôr uns seixos de rio pequeninos, umas pedrinhas a água vai escorrer pelos seixos e as escovas vão estar sempre secas, então isto é um dos truques se a casa for muito úmida elas vão ganhar bolor, mesmo que vocês as coloquem assim que é outra maneira delas secarem bem claro. sim, sim. portanto, nesse caso eu recomendo as escovas de dentes de plástico reciclado uh, ou de fibras uh, ou que possam mudar só a cabeça e não o cabo todo, diminui a quantidade de recursos utilizados sim. e não tem este tema da, da umidade e depois temos aqui este, eu achei isto super nós fomos dar uma volta pela loja, pois não é? Fomos, sim, e eu, de repente, disse, ah, isto é brilhante, para... Para quê? Sim. Eu utilizo uh, toalhitas desmaquilhantes reutilizáveis. Sim. Portanto, nós podemos comprá-las ou podemos fazê-las. Podemos utilizar, por exemplo, agarrar numa t-shirt de algodão que já não queremos usar, cortar Cortes. em quadradinhos ou, e utilizar. Elas têm este aspecto, isto já está usado, por isso é que tem este aspecto manchado. Porque eu estou a marimbar para as manchas, porque eu podia pôr sabão azul e branco, pôr Alar. ao sol e isto desaparecia Uh, mas como eu uso isto mesmo, é para tirar a rímel dos olhos vai ficar preto outra vez, eu não quero saber. <risos> o que interessa é que esteja a lavar, deixar Claro que sim. Poupar tempo, poupar recursos, isto é muito importante. Sim. Então, o que é que nós podemos fazer? Eu achei este conjuntinho engraçado. Podemos ter aqui várias toalhitas, eu tenho aqui várias e de vários formatos e de várias cores. E de várias compradas, tamanhos, outras sim. feitas pomos um óleo, o nosso óleo preferido, o que gostarmos de utilizar na pele, sim. tiramos a maquilhagem e pomos para lavar aqui nesta coisa fofinha que vocês tinham ali à venda que eu não resisti porque achei saboroso Sim. e é muito prático, não há aquela coisa então, mas o que é que eu faço à usada? Então, mas e, e quantas é que eu tenho que ter? Sim. Tenho que ter o suficiente para encher isto. Ah, claro, isso sim. <risos> Enchem sim. as toalhitas, usam, põem aqui, quando isto estiver a ficar vazio e começam a perceber ok, isto já só dá para dois ou três dias, metem isto com a vossa roupa normal Lava-se, voltam a encher isto quando secar, está feito. E ainda por cima, é G, porque faz o conjunto, tenho tudo, até aqui o copinho, faz conjunto, eu acho que, todo, que Faz eu... todo um pantalão. Sim, portanto, e, é uh, não temos que usar toalhitas descartáveis, é, não temos que comprar uh, um desmaquilhante em creme ou, ou em loção que gasta mais água, porque os óleos não têm água, os cremes e as loções têm. Sim. sim. É mais uma coisa que nós podemos melhorar a nível do nosso consumo, mais um passinho que podemos dar. Sim. Um, e é muito bom para a pele desmaquilhar com óleo. Se nunca experimentaram, experimentem, porque é assim mesmo espetacular. funcionam muito bem, Sim. tira muito melhor a maquilhagem, porque a maquilhagem é à prova d'água. Portanto, Exatamente. o óleo vai conseguir agir muito melhor do que se nós levarmos com água e sabão logo direto, sem, Sim. sem tirar primeiro. Ainda Sim. ao nível da casa de banho, temos aqui... Assim, o que eu acho que vai dar mais que falar, sim, que é sim. deixar de usar papel higiênico. tã dizer isso assim, vai ficar toda a gente aqui. Uh, nós não temos deixado de usar, aliás, eu trouxe este de casa e era o meu último rolo, portanto era o mesmo rolo que estava lá no suporte, mas trouxe para fazer aqui este momento dramático. Sim, mas a sim, ideia sim. é usarmos o mínimo possível. Porquê? Eu não tenho aqui as estatísticas, mas sei mais ou menos de cor. De qualquer forma, podem sempre ir ao meu Instagram e ver as estatísticas confirmadas lá com as fontezinhas todas. Sim. Mas um rolo de papel higiênico gasta 149 litros de água a ser produzido. Sim, Porque nós estamos a falar de cultivar árvores, estamos claro. a falar de transformar em papel, uhum. dar várias lavagens ao papel para ele ter esta textura e este aspecto, branquear o papel, que é mais um passo. Quanto menos branco o papel higiênico, mais ecológico ele é. Seja o papel higiênico, seja outro, qualquer outro tipo de papel, claro. não é? sim, sim. Uh, porque o branqueamento é outro dos problemas, não só pela utilização de água, mas pela utilização dos químicos tóxicos que é necessário utilizar para que eles fiquem realmente brancos. Sim. Portanto, isto é um produto que nós temos todos em casa e que tem uma pegada hídrica... Gigante. ...surreal sim. e que nenhum de nós tem noção. Eu não tinha noção nenhuma. Do, do, e eu não tinha noção e acabei de ter. Uma... É, é, é chocante. É mesmo. É chocante. Sim. Qual é a solução? Deixar de fazer xixi? Não. Então... <risos> Sim. Há quem defenda fazer xixi no bem o xixi da manhã não é antes do bem. cada um sabe de si, não é uma coisa que eu adoro fazer, não quer dizer que não tenha feito, mas não é uma sim. coisa que eu acho assim muito difícil de fazer, mas pronto, é de facto mais ecológico porque não fazemos a descarga da... é menos uma descarga, não é? Se fizermos claro chão no bem vai não. com a água, é exatamente pronto, sim, não e tem é menos uma descarga, uma descarga de autoclismo isso é outra coisa que então, vocês também têm uh, aqui à venda na Leva que nós não trouxemos para aqui, que é um, de reduções de caudal para o autocolismo Exatamente Também sim. podemos pôr um volume dentro do autoclismo para que. Pode ser uma, o, o exemplo mais uh, utilizado é a garrafa de litro e meio, porque vai, quer dizer que há menos um litro e meio de água uh, dentro sim. do depósito. Sim. Não é? Portanto, temos que pôr lá dentro, ocupa espaço, entre menos água, ou podem por simplesmente. Há uma torneirinha destas na vossa parede, que vai, portanto, o vosso autoclismo vai, vai estar ligado a uma torneira por um tubo, e vocês podem, pura e simplesmente, fechar um pouco a torneira e já vai uh, entrar sim. menos água uh, quando está a fazer a recarga, uh, mas é fundamental fazermos isto quando utilizamos este truque, que era o que eu te explicar, porque senão é um bocadinho violento, tenho a dizer-vos, mas eu vou explicar melhor, já vão perceber. Uh, que é, em vez de usarmos o, o papel higiênico, nós podemos instalar um chuveirinho destes, que vocês carregam aqui e sai a água, e ele basicamente vai ligar-se à mesma torneira que vocês já têm na vossa parede, junto ao autocolismo, ele vai ligar-se aqui. É okay? Exatamente, vamos mostrar para a câmera certa? Estás sim, sim, estás. Pronto, isto vai ligar-se aqui. E o vosso autocolismo normal, tanto o tubo que vocês já lá têm, vai estar a sair por aqui e vai ligar-se. E é a mesma torneira que vai estar a alimentar as duas coisas. Exatamente, sim. O que é que convém fazer? Quando queremos usar isto, convém fechar um bocadinho a torneira, só vem com muita pressão e, e é desconfortável não é nas partes baixas. Sim. Podem lavar-se um pouco melhor do que uh, queriam fazer. Sim. Portanto, Sim. convém testarem, experimentarem perceberem como é que funciona. O que é que isto faz? Quando fazem um xixi. Uh, bem... Muitos homens não utilizam nada a seguir, não é verdade? Uh, Cada um tem... sabe de si, como tu estavas a É pá, tem um instrumento que permita que assim seja, não é? Para nós é um bocadinho é mais complicado. Mas nós não dá muito Mas nós, Tu para te limpar, imagina, fazes um xixi, queres-te limpar, se fores usar o papel higiênico vais fazer o quê? Vais lá buscar aqui... Mal, né é? aqui, já que está gastar papel... Olha, em direto, que vergonha. Pronto, e vais, coisa, e vais gastar este papel todo. Sim. Mas, com isto, tu vais literalmente fazer... Psst, já está. Exatamente. Que são é um malta. Sim. Isto, nós, estas torneiras normalmente, uma torneira normal em casa gasta uma média de 10 litros por minuto. Uhum. Isto é o quê? Um segundo? Sim, não é? E nós ainda por cima já fechámos um bocadinho a torneira para ter menos expressão. Exatamente. Portanto, estamos a gastar ser... muito menos água do que se utilizássemos o papel higiênico. Para o número 2. Dois... Aí já é mais complicado. <risos> não, dá perfeitamente para fazer na mesma. Uh, o que é que... Há pessoas que dizem que, ok, eu lavo-me com o chuveirinho, não é? Portanto faça a coisa lá, demora um bocadinho mais, continuamos a gastar menos água do que se usássemos o papel higiênico. Mas há pessoas que a seguir limpam-se a toalha e a toalha fica suja. Portanto, nesse caso, o que eu recomendo é fazerem umas toalhitas maiores, fazerem ou comprarem, estas coisas vendem-se, não é? Exatamente. Umas toalhitas maiores assim. E podem enxugar se com uma destas, porque assim, se ela ficar suja, vai logo para lavar. Exatamente, sim. Não há tema. E estamos a falar de tão sujo quanto umas cuecas usadas o dia inteiro podem ficar. Claro, claro. Seja, não estamos a falar de uma coisa, ah, De que não sei o quê, pois isso vai ficar a cheirar. Não fica a cheirar. Exatamente. Se quiserem tê-las separadas do resto da roupa, podem pôr um saco daqueles de rede de lavar a roupa interior dentro do vosso saco da roupa suja e mandam as toalhitas para lá. O mesmo como, por exemplo, quem, quem menstrua, que utilize cuecas menstruais ou pensos reutilizáveis, juntam lá. Esses devem ser lavados antes com água fria, porque o sangue cose e fica, fica lá para sempre, não é? Exatamente. Convem passar antes por água, mas as toalhas não há tema. Se só usarem chuveiro para o xixi, o que também malta. Tranquilo, é um já passo, ajuda exatamente não precisam é um de ter toalhitas, usam a toalha do banho ou uma toalha de vida normal porque não vai ficar suja, vai ficar é perfeita sim. e usa-se sempre a mesma, seca-se no, no toalheiro e está pronto. Uh, pronto. E esta é uma das mais baratas, vocês até têm algumas mais baratas de, de, da vossa marca. Um, e tem este suportezinho para ficar assim com este aspecto que vocês têm aqui, que podem é pôr uh, Sim. ao lado, na parede, Pronto, Sim, na parede para ficar com este, com este ar. Mas é uma das opções mais, mais baratas. Estamos a falar de investimento, imagina, mais esta peça, esta peça compra-se à parte, mais esta peça, estamos a falar de investimento de 20 euros, que vos faz poupar em papel higiênico uh, muita, muita água. Agora, não é uma poupança que tu vais ver na tua fatura. É uma poupança claro. ao nível da água invisível, água que nós não sabemos que estamos a consumir. Portanto, há aqui uma coisa Sim. um bocadinho diferente. Agora, deixas de comprar papel higiênico nas quantidades que compravas antes, portanto, também tem Sim. essa vantagem uh, e ao nível de consumo de água, é verdade que há aqui um investimento inicial para montar isto, lá está, estás 20 euros, Exato. podes fazer sozinha, eu fiz sozinha e não sou nada ajeitosa para estas coisas, uh, é muito fácil de instalar, isto é literalmente roscas, Faltam um pormenor mas já lavamos, mas Sim. É, são rosquinhas. Hum, e, epá, e acabas por poupar em papel higiênico Ao fim de um ano já poupaste de certeza absoluta Em termos de valor também Porque o que gastas d'água é absurdo não é? é abrir o torneiro um segundo Deixa-me só, antes de te deixar avançar Fazer-te uma pergunta Outra vez aqui um bocadinho das, das limpezas A, a Sofia Freitas pergunta Como se pode lidar com bolores na parede Sem ser com produtos agressivos? Bolores na parede uh, O bolor é, gosta muito de umidade Portanto, o, o melhor é mesmo lidar com a umidade uh, do espaço onde isso está a acontecer portanto, Sim. perceber de onde é que essa umidade vem e perceber se nós podemos evitar essa umidade ou diminuí la de alguma forma por exemplo, utilizando um desumidificador ou Sim. fazendo alguma intervenção uh, na divisão em causa e aí é vir ao Romerlan e pedir socorro e alguém nos há de dizer olha, faça isto Sim. ou faça aquilo porque normalmente é a mesma intervenção porque só Sim. vai continuar a acontecer portanto, nós vamos limpar e passado umas semanas vamos ter vai o mesmo problema outra vez. de qualquer forma, podem utilizar o vinagre e podem esfregar, também funciona. Também podem usar o percaburato e também podem usar um produto que vocês também vendem aqui, que é o sabão negro, uh, que é um sabão mais forte do que o sabão Marcelha e que também funciona com, com bolour. Também então, podem usar limão. Sim, por então, exemplo. Literalmente, sim. cortar o limão, esfregar no blor e depois passar com uma escova para tirar o que lá está. O limão vai ter esse efeito uh, de longo prazo que não deixa o blor voltar a sim. nascer, mas o melhor é mesmo lidar com a umidade. Resolver os problemas pela raiz e não fazer, Exatamente, sim. não estar aqui a pôr pensos, pensos rápidos em pernas partidas. Exatamente, <risos> não ajuda. Mas, pronto, continuando na casa de banho, então. Continuando aqui. na casa de banho, eu acho que já fizemos tudo, falta só falar de pronto, é um misto de casa de banho e cozinha. Certo. Que é falar de duas coisas, dos ralos. Uh, nós temos aqui estes, mas vocês até vendem uns que são mesmo, portanto, estes são aqueles que se enfiam. Exatamente, que são, que há uns são mais simples, sim. Mas há uns que é só esta parte. É só colocar. Que é evitar deixar ir pela, pelo ralo e o mesmo vale para a sanita tudo o que não seja do vosso corpo ou da vossa lavagem diária. Exatamente. Porque se vamos pôr restos de comida, cabelos e tudo mais, isso vai fazer com que, primeiro, possamos ter problemas na nossa canalização dentro da nossa casa ou no nosso prédio, mas também ao nível de toda a canalização urbana, ou não, não é? mas todo, todo o saneamento básico, sobretudo os cabelos. Outra coisa, não se põe cotonetes, não se põe toalhitas, não se põe nada... Nada que seja lixo vai para uma canalização, Sim, okay? na canalização é água, água <risos> XX, números 2 e tal, é, é isso que vai. Tudo o resto é para ir para o lixo, portanto é muito importante nós termos os nossos ralos com proteções que nos permitam fazer diminuir ao máximo os sólidos que vão uh, pelos ralos para não termos estes problemas de canalização. Porque uma, uma das coisas em que nós gastamos mais recursos em termos uh, de comunidade é no saneamento básico, é na gestão das águas residuais, perde-se muita água de qualidade uh, só porque nós pomos coisas que depois não se conseguem resolver uh, ou que criam problemas que não estariam lá de outra forma nomeadamente entupimentos, que é o mais exatamente o mais e bom. coisas que se pode usar uma coisinha tão simples às vezes é chato porque temos restos de comida e temos de ir lá mexer com a mão é assim sim, um Sim, mas, mas se tiveres uma, uma, uma, uma tampinha destas, tu tiras a, a, a tampinha e despejas exatamente, no lixo não, há, sim. não Portanto, tens de estar ali a... Sim. Que é aquela coisa. O meu marido, odeia mexer no... o meu marido é aquela pessoa que, quando ele está assim, ele limpa a cozinha toda, mas fica tudo no ralo. Eu sei, a minha irmã é igual e que, que ir depois eu... chama, me eu ia lá. Sim, eu já ah, não consigo mexer no ralo. Eu, tá... eu me tenho um Então partilhamos o mesmo, mesmo, mesmo problema. da mesma Sim, exatamente. Aqui estes dois objetos, que são assim mais exóticos, são para... <risos> são para. Eu acho que o mais exótico aqui está, para a maior parte das duas pessoas, será usar o chuveirinho em vez do papel higiênico. As pessoas que eu fazer um bocadinho. Não, olha, para é a esse eu, digo... eu também tenho um. E é agradável. Pois é, eu sei. Uma pessoa fica mais limpa. Sim. Pai, é tudo melhor. Também há, para quem é mais sensível, há coisas mais caras, que vocês também vêem, que sim. até é água quente. Isto é um exemplo, com, porque vários ritmos. Sim. Há uns com Há ah, sim, umas cenas, tipo, fazer um xixi em condições. Claro que Pronto. sim. Isto é para quem só quer poupar água. Sim, exatamente. Sim. Temos aqui duas coisas que nós podemos reparar sozinhas em casa, sem tema nenhum que são torneiras. Sim. Torneiras antigas, que são as torneiras em castelo. Eu não sabia que se chamava assim, foi uma colaboradora vossa que me ensinou. Exatamente. Uma das torneiras antigas, muitas vezes, uma torneira que está a pingar ou que tem uma fuga, basta trocar estas borrachinhas. Sim. Uh, as novas torneiras, como quase tudo o que é novo, tem um problema, que é um problema de sistema, é um problema sistemático e que nós temos todos que tentar combater, que é não são reparáveis. Sim. Uh, que é algo que, vocês saberão aqui muito bem na Loire, há muitas coisas que antigamente nós reparávamos sem grandes dificuldades e que agora não vale a pena reparar. Ou porque a reparação é mais cara, ou porque a reparação vai ser muito pouco eficiente, vai Exatamente. ser um, um penso rápido numa perna partida, ou porque as coisas não são de todo reparáveis, não são pensadas para ser reparadas, são pensadas para usar está fora. Sim. As torneiras de hoje em dia têm que se retirar o cartucho todo e pôr um cartucho novo. Mas Sim. a Le vende os cartuchos, portanto não é preciso trocar a torneira toda, é só o cartucho. Sim. É muito mais barato do que comprar uma torneira, é uma coisa que nós podemos fazer sozinhos, portanto não é preciso contratar ajuda externa, também é outra poupança de dinheiro. Claro. Um, e é assim, a, a, a maneira como nós desperdiçamos mais água em Portugal é em fugas e torneiras que pingam. Não é porque tomamos banhos muito longos, não é porque, sei lá, lavamos a leça à mão, é porque temos fugas e são coisas que nós conseguimos reparar muitas Exatamente. vezes sozinhas e sem gastar muito dinheiro. Sim. Outro produto uh, importante neste tipo de reparações e também na montagem do chuveirinho na casa de banho é o teflon que nos permite Sim. isolar, que é esta fita. Estão a ver? Sim. Tem este aspecto. Vocês já viram isto de certeza? Sim, toda, acho que todas. Então, gente... aquelas pessoas que são doidas pelas limpezas adoram arrancar Sim. isto dos sítios onde é suposto isto estar. Portanto, se arrancarem isto porque isto está com bolor ou não sei o que e vocês querem limpar mesmo muito bem, eu tenho uma pessoa assim na minha família, a ver se é o que eu estou a falar da minha sogra, não vê? Nota-se? Um bocadinho. Nota-se. <risos> Mas não faz mal. Mas é, a minha sogra é aquela pessoa que limpa até estragar. porque Certo, pronto. sim. Portanto, vocês podem ter isto. Isto custa 40 cêntimos, ou que é. Sim, é não 49, se... é 49, 49 cêntimos, assim, uma, é uma coisinha assim. Vocês podem voltar a aplicar para não terem fugas e terem as coisas verdadeiramente isoladas. E outra coisa que vocês podem fazer... Uh, sozinhas, uh, sem contratar ajuda, o pai custa 49 cêntimos, é absurdo. Não é, é preciso. Exatamente. Ah, a minha torneira está a pingar, tira a torneira toda, manda vir o canusador, compra uma torneira nova, investe 250 euros. 49 cêntimos. 49 cêntimos. <risos> Olha, temos mais uma pergunta da Cláudia Correia, que até é interessante. Diz que se usar plantas em casa pode ser uma boa opção para limitar a umidade em determinada divisão. Pode. Uh, até porque as plantas adoram umidade exatamente agora, sim. se for uma casa de banho sem janela, não, porque é, a planta aí, vai morrer precisa aí, de sol, sim. não é? sim uh, mas sim, se for uma divisão que tem que tenha luz natural sim, as, as plantas é uma boa opção para, para agir se tiverem um, um, um desumidificador a água que fica no recipiente pode e deve ser utilizada para regar plantas Por sim, sim. sobretudo aquelas plantas muito esquisitinhas que só gostam de água destilada porque basicamente aquilo é água destilada também podem usar no ferro de engomar se utilizar em ferro de engomar, que é algo que eu deixei de utilizar há uns anos, acho que se nota um bocadinho, <risos> uh, ofereci porque achei que era um desperdício de eletricidade, um desperdício do meu tempo e passei a pendurar a roupa com muito mais cuidado quando a estendo, Sim. portanto, ter certeza que eu ponho direitinho e que a sacude bem para ela não ter Pode aqueles vinhos assim. e se for uma coisa tipo linho, que é um tecido que precisa de mais cuidado, que se enruga com mais dificuldade, basicamente vai comigo para o banho, portanto penduras, okay. algures perto do banho, o vapor d'água faz pôr com pôr que aquilo fique um pouco mais úmido, sacotes fica outra vez se que vestir, não é preciso andar a perder tempo. Sim. A ver novelas e a passar a ferro. Pode só ver as novelas no sofá, <risos> sem passar em ferro, sim. Olha, já agora temos outra pergunta da senhora Tânia Ferreira. Queria fazer uma pergunta para os tapetes, os felpudos como posso fazer a limpeza do tapete? Os que são mais felpudos Os que são mais felpudos É assim, eu diria que o melhor é não ter tapetes felpudos Certo. Sim. <risos> Porque são uma trabalheira, então se tiverem mais em casa, enfim... É mais complicado. Mas o melhor é aspirar. Aspirar é sempre por primeiro passo. E aspirar é uma coisa que nos permite, de facto, gastar muito menos tempo e muito menos recursos com uh, esfregar e com vassouras e com outras mesinhas que vamos inventando. No entanto, da mesma maneira que nós de limpar uma noda no tapete com bicarbonato de sódio e vinagre, que é o que eu faço, eu tenho um tapete que tem partes brancas, Sim. É só onde caem coisas, não é? Nas partes pretas nunca cai nada, é, é uma coisa fantástica. Assim. É sempre assim. Nas partes brancas, de vez em quando cai o café Sim. com leite, cai um morango, cai não sei. Bom, Sim. A pessoa entra em pânico. Vem de sódio, na nódoa, direto, uma camadinha, vinagre, deixar aquilo e frufescer. E, e depois limpar com água e sabão e depois só com água. E limpar bem por baixo, por um paninho para que não passar para o chão. Certo. Sim. E limpar a nódoa só, outra vez precisando de uma limpeza a sério, eu diria que o melhor é contratar uma limpeza profissional. Ah, Porquê? Claro. Porque a limpeza profissional é muito mais eficiente do que qualquer coisa que nós façamos. A menos que seja um tapete pequeno como o que nós temos aqui, que tu Sim. até consegues meter. Este nem deve vir à máquina que é de juta, que é uma fibra natural. Sim. E é perfeitamente lavável, com pano, não há razão para, para estar a meter na máquina. Mas, a menos que seja um tapete tu consigas meter na tua máquina de roupa, que faz uma limpeza, que faz uma, não deve fazer centrifugação, mas, mas tu consegues pôr na máquina, estender, deixar tudo bem, Sim. Tudo o resto que fores fazer, não vai ser eficiente. Vais gastar imensa água, vais gastar tem imenso na para a perna partida. Exatamente. <risos> e daí, se é mesmo para limpar um tapete, uma carpete, uma coisa grande, a sério, porque já está mesmo para lá de spot cleanings, Sim. pá, contratar, contratar, contratar ajuda. E não, não tem que ser uma ajuda caríssima, atenção. há, claro, coisas, há coisas mais, mais, mais afórmulas. Também Exatamente. podem combinar com amigos e vizinhos, contratam uma pessoa para o dia todo, e vai o prédio inteiro, aí malta. Ou oh, família. Ser, Porque sim. eu acho que às vezes nós esquecemos destas coisas. Que ah, agora eu vou contratar uma pessoa para vir. Contrata Se para o prédio todo. também é possível. Pergunta à é, vizinha da, é. da frente. Não tem que ser o prédio todo, né? sim, pergunta Sim, a vizinha da, da, da frente, frente, frente. Ou aquele vizinho tamar. que recebe o teu correio quando não estás em casa. Sim. Olha, vou, tenho tapetes para limpar e vou contratar uma pessoa para ajudar. Aquilo é não sei quanto horas hora. Exatamente. Eu só tenho um tapete, a gente divide e eles aceitam. Sim. Ok? Pronto, Portanto, sim. também de sermos inteligentes aqui na nossa gestão dos recursos. Exatamente, uh, Queres passar para onde? Para a eletricidade? Se calhar passamos para a eletricidade, sim. Em termos de eletricidade, houve todo, ou vai haver, todo um workshop só sobre eficiência energética em casa, certo? Sim, sim, portanto, já houve. Já houve, portanto, portanto, portanto vão ver, porque ficou gravado. Não, é bem, muito importante, porque há muitas coisas que nós podemos fazer ao nível do isolamento das janelas, o isolamento das portas, usar tapetes ou não, usar cortinas ou não, bem, há um, um sem número de coisas que nós podemos fazer para melhorar a eficiência energética da nossa casa, que não tem nada a ver com o que nós vamos falar aqui hoje. Exatamente. E que é muito importante tentarmos fazer essa avaliação. Aliás, para tudo isto, e para nós termos uma casa mais sustentável, não é? estamos aqui nos dias da casa sustentável, é fundamental fazermos um diagnóstico aquilo que são os nossos hábitos uh, e aquilo que é o nosso consumo. Portanto, o primeiro produto que eu vou aqui falar é este contador de consumo. Muitas Sim. vezes as pessoas Uh, muitas vezes as pessoas duvidam que estejam de facto a fazer um consumo desnecessário de eletricidade portanto, eu diria que é um bom desafio e atenção, compra um, empresta aos amigos, empresta à família sim, sim, isto claro. vai-se usar te temporariamente em determinados produtos para nós vermos quanto é que, quanto é que se está uh, a gastar, mas uh, isto é um, um produto que vos permite fazer essa avaliação por exemplo, ah, a televisão em standby não gasta nada, testem vão ficar surpreendidos Exatamente. também podem uh, ir ao vosso contador desligar tudo em casa ir ao vosso contador e ver se ele continua a mexer quem tem aqueles antigos que muita gente já não tem mas quem tem aqueles antigos tem aquele Sim. disco que vai virando uhum. e vocês tipo desligam tudo e aquilo ainda está a girar não desliguei tudo o que é que eu não desliguei depois ir testando e é espetacular perceber de facto o quanto eletricidade nós gastamos em coisas que não estamos a usar. Exatamente, Tirando o frigorífico, não é? Isso tem mesmo que ficar ligado. Claro, não a fazer. sim, isso não dá nada a fazer. Sim. E depois temos aqui duas soluções de tomadas inteligentes e há mesmo muitas e há soluções que são investimentos muito maiores mas que são assim, sim. para quem gosta de gadgets, são incríveis. Têm apps que nós podemos pôr no telefone sim, para tudo. chegarmos a casa e muito a casa já está climatizada, sim. ou para estar na cama e desligar as luzes do filho que fica até às quatro da manhã a fazer não sei o quê, e, tipo, estás na cama e desligas. Exatamente, as smart things. Este smartphone, exatamente. Sim. Mas também temos aqui estas duas soluções que eu acho que são interessantes. Este é um programador semanal, uhum. existem aqui os dias da semana, Sim. em que nós podemos programar que, imaginem, de segunda a sexta, uh, esta luz ou, ou este aparelho ou o que quer que a gente tenha aqui ligado desliga-se às 10 da noite. E à sexta e ao sábado, em vez de às 10 da noite, desliga-se à meia-noite porque nós sabemos como ficar acordados até mais tarde. Exatamente. O que é que isto faz? Se tu te esqueceres de alguma coisa ligada, ou se tiveres membros da família que se esquecem muitas vezes de coisas ligadas, que irritam, sim. irritam, Isto é a tua salvaguarda. Okay. Isto permite baixar muito o consumo de eletricidade. Os programadores semanais permitem de poupar o dobro do que os programadores diários, mas também existem programadores sim. diários. Isto é um investimento para quanto, lembras-te? Mais ou menos? Esse era 20 e qualquer coisa. Acho eu acho que 20 e qualquer coisa, eu acho que este era tipo 13 ou 14. Bem, de é qualquer, qualquer forma problema. não é um Enfim, investimento gigante. Sim, não é algo. Obviamente que precisam de uma tomada, se podem, por exemplo, se for, imaginem que querem, querem fazer isto com a televisão, a box, o DVD, a Playstation e está tudo na mesma tripla. Podem pôr isto na parede, ligar a tripla aqui, aqui e exatamente. aquilo desliga tudo de uma vez e é já não há. <risos> Pronto. Sim. E depois temos esta opção. Porque a uh, uh, situação em que eu gosto mais de falar nisto é a árvore de natal, ah, porque há um monte de famílias sim. em Portugal que ligam a árvore de natal, as luzes, no dia 1 de dezembro e só desliga, de desliga no dia 6 de janeiro, <risos> porque aquilo é fica lá enfiado debaixo não sei do que, não tem botões, não tem nada, sempre uma pessoa liga no dia 1 de dezembro e até 6 de janeiro, nunca Fala. mais ninguém desliga. Sim. Isto são tomadas com comando. Portanto, o mesmo comando, vocês podem pôr até quatro tomadas, sim. podem usar, por exemplo, para desligar um candeeiro que tem num sítio de difícil acesso e que depois é sempre um filme e que há sempre alguém que não desliga porque tem preguiça ou qualquer sim, coisa. A ideia da árvore natal, acho que é assim aquela com comandos mais facilmente nos claro que sim, claro que sim. Ou também podem usar, tal e qual como utilizam o programador, para, por exemplo, quando se vão deitar à noite, desligar as tomadas todas, onde estão as televisões, por as exemplo, boxes, sim. etc., para não ficar nada. Em stand-by, sem terem que ir lá desligar verdadeiramente na tomada e não investirem tanto no programador. Isto porque o programador é um investimento mais elevado I, do exatamente. que uma tomada com comandos. Pronto, Sim, há outras opções no mercado, obviamente. Claro. Finalmente, Nós estes. eu acho que esta é aquela que a maior parte das pessoas já ouviu: trocar as lâmpadas todas de casa para LEDs. Os LEDs permitem-nos poupar 80% de energia quando comparado com as lâmpadas normais. Além de que têm um tempo de vida absurdo. 15 mil horas, não é? Acho que é mais sim, ou menos sim. isso que... É 15 mil horas. Estava lá e a que a um etiqueta. <risos> 15 mil horas sim. é mesmo mesmo muito tempo. Portanto, nós estamos a falar de não usar as lâmpadas de casa durante, tipo, 15 anos. É ridículo. Sim. Uh, sim. Portanto, é um investimento que vale a pena. Os LEDs são um bocadinho mais caros do que as lâmpadas tradicionais. Mas aquilo que nós vamos poupar em energia é de a zero. Exatamente. Pronto, portanto, em, poupamos. Em termos de investimento, é mesmo um investimento inteligente. Sim. Temos sim. perguntas? Não temos perguntas. Vamos terminar. Exato, vamos Pronto. terminar com o jardim. Vamos terminar com o jardim. Quem tem, quem é plant killer? Porque se esquece de regar as plantas. <risos> a maneira, a coisa mais sustentável que nós temos de fazer, ao nível do cuidado das plantas, que é uma coisa que eu... Ah, como é que eu posso ser mais sustentável a cuidar das plantas? Então agora com a pandemia, de repente, decidimos todos ter florestas em casa. Certo, sim. Uh, é não atratar. A coisa mais sustentável que nós de fazer é não matar, não, não, não. porque a gente mata plantas todos os meses e compramos plantas novas, mas elas são criadas em estufas que utilizam imensa energia, que vem do outro lado do mundo, portanto, pegada de carbono, transporte, etc. etc, etc. Dizer, não matar Sim. plantas é o melhor que podemos fazer. E tu apresentaste-me este produto fantástico que nos permite regar até 15 vasos a conta-gotas sem Exatamente. termos que pensar no assunto, porque tem um programador incluído, portanto Sim. eu acho que isto é muito inteligente para quem gosta de plantas. Temos também o um programador para as regras de exterior, também todo apetrechado para aguentar com a rua. Portanto, para quem tem jardins e hortas, a e mesma a, coisa. E vai de férias e quer regar e não matar plantas. Não matar podem plantas. Usar. É aqui a mensagem Sim. Okay, de sustentabilidade no jardim. Depois temos aqui estas fofuras, que são umas são luzes um solares para a gente pôr na varanda agora no verão, ou Sim. no jardim, ou seja o que for. Funcionam simplesmente. Têm um receptor de luz solar, que vocês põem no sítio onde apanhar mais horas de sol e elas ligam-se à noite sem, sem precisar de energia. E ainda tem a opção de ser 5 lâmpadas só, nós trouxemos a de 10, salvo erro. E sim. ainda tínhamos lâmpadas da outra sim, de 5. E, tinha, e tinhas outros designs tinhas um bocadinho tipo, diferentes. Sim, sim, sim, sim. Tem uma panóplia de escolhas, sim. Outra coisa que nós podemos aqui é repelentes. Uh, eu, a minha, uh, não quer dizer eu, porque pronto, mas a, a, as pessoas que me seguem no Instagram, uma grande quantidade é vegan. Portanto, utilizar um inseticida que vai matar os animais que nos, que nos estão a estragar o jardim não é algo que fossem a fazer, fazer a de Claro. Vocês vendem repelentes sónicos, portanto com sons, Exatamente. e vendem estes repelentes que são repelentes de cheiro. Uhum. Nós temos repelentes para afastar répteis, temos repelentes para afastar ratos e toupeiras, portanto, e também temos estes que afastam cães e gatos. Para quem tem plantas em casa que são tóxicas para os vossos animais de estimação, podem colocar um bocadinho em cima do vaso, o cheiro é um cheiro incomodativo para o animal, portanto, exatamente. o animal vai deixar de tentar consumir aquela planta. Portanto, não é preciso matar os animaizinhos. não É, é só, só preciso sermos cuidadosos com... Ok, eu estou a ter aqui um problema de topeiras, vou criar aqui uma cerca de odor ou de som para que elas não continuem. Exatamente, exatamente. sim. Em termos de sementes, vocês vendem sementes bio e têm mesmo uma, uma seleção muito grande desta desta marca, que são as sementes vivas. Portanto, prefiram as sementes bio. Uh, porque também é uma coisa que, aos preferirem sementes bio, vocês estão a fazer algo que é ambientalista, esta preferência, porque as sementes bio uh, são muito mais muito mais eficientes ao nível também da, da, dos recursos. Uh, outro repleno que nós temos aqui é para os mosquitos. São as velas de citronela. Nesta altura estão em polvorosa. Sim, sim. <risos> Que são as velas de citronela, de vários tamanhos e de vários tipos. Em vez de utilizarem também coisas elétricas, que vão gastar eletricidade, um, outras coisas que não sejam naturais, isto é completamente natural. E ainda existe uma opção maior, esta é mais pequena, sim. existe a maior, portanto, podem usar à vontade e Podem não é pôr problema. em cima da mesa sim. se querem comer na rua, e, faz, por exemplo, por coração, por exemplo. Sim. Sim. e é mais agradável uh, jantar com esta vela na mesa do que com uh, o som daquelas coisas que fritam os mosquitos, que faz o... Que... Sim, que faz o jantar e de repente... Vem... Não sei, tira-me o apetite, portanto, sim. eu diria que, que é a melhor ideia. E para acabar, temos os vossos sacos reciclados, vocês têm sacos de lixo que são 80%, 80 feitos com plástico reciclado, que só devem ser usados para lixo comum doméstico, que não pode ser colocado no contentor sem estar dentro de um saco fechado, certo, por razões sim. de saúde pública, ok? Todos os um, recicláveis devem ser colocados sem utilizar de sacos, portanto, ou vocês utilizam, por exemplo, num contentor como este, que tem vários, vocês têm imensos, sim, têm imensas opções mesmo, para reciclar em casa e fazer a separação dos resíduos, portanto, primeiro, fazer a separação, não é sim. preciso lavar o lixo, isso é um mito, lavar o lixo é só desperdiçar água, portanto, vamos deixar de lavar embalagens, ok? E depois podem fazer de duas maneiras, ou vocês colocam em cada, em cada balde um saco que vão reutilizar, despejam o saco e trazem novamente, Exatamente. ou levam o balde com vocês, se tiver uma, uma maneira de vocês curarem nele melhor, despejam no contentor de reciclagem e voltam a trazer para casa. Exatamente, e uh... faz mesmo a separação, porque ele tem mesmo uma separação. Exatamente, ele tem mesmo Exatamente. aqui a separação, eu acho que pus isto torto, peço desculpa, porque há alguma <risos> coisa que correr mal aqui no fim, mas é isso, é fazermos a separação, separar... Outra coisa que eu gosto de fazer, eu tenho um sítio em casa, que se chama a caixa de saída, Sim. onde eu tenho os lixos esquisitos. Que é, imagina que eu tenho uma peça de roupa que eu não consigo vender nem doar, porque está num estado horrível. Ou tenho um CD que deixou de funcionar, ou tenho um medicamento, uma caixa certo. de medicamento, Sim. ou tenho pilhas, mas assim aquilo vai tudo para um cesto que eu tenho, que é a caixa de saída. E depois eu, tipo, quando o cesto está a transbordar, eu lido com aquele assunto. <risos> vou ao pilhão, vou ao leão, Sim. vou entregar no, naquele sítio que recicla não sei o quê... Livres com aquilo! Livres com aquilo à altura. Mas não um lixo normal. Porque um lixo normal, o que é que vai acontecer? Tal como as fraldas, vai ficar cá até a minha filha a ter os Portanto, não, não é uma opção. Nós temos que valorizar os nossos resíduos. A primeira coisa a fazer é ter menos resíduos. Ter menos resíduos é tomar estas decisões. É exatamente. fazer estas compras de uma maneira mais cuidadosa para diminuirmos a quantidade de coisas que trazemos para a nossa casa. Porque, na verdade, tudo o que nós trazemos para a casa, das duas uma. Ou comemos ou vai ser lixo. Exatamente. Sim, é, é, mas é basicamente isso. Sim. Olha, Joana, foi, nós temos mesmo que terminar, mas foi fantástico, acho que percorremos a casa toda, divisões <risos> todas, não nos esquecemos de nada, fomos ao jardim desde a entrada, a cozinha, a casa, banho, limpezas até, foste fantástico. Obrigada, obrigada pela tua ajuda. As perguntas que nós não respondemos lá para casa vão ser respondidas, não se preocupem, obrigada por estar desse lado e fique connosco que ainda temos mais dia da Casa Sustentável, portanto, obrigada e até já. Adeus!